É tão bom continuar a usufruir destes momentos. Desde que façamos em segurança. A segurança é o seu melhor presente.